Se botar na ponta da linha dá pra ver O tanto que Conceição já cresceu O progresso chegou e aqui floresceu A princesa virou rainha Tua história é rica e teu povo trabalha e conquista Santa Inês foi amor Amor à primeira vista Dá orgulho de ver Acontecer, vamos escrevendo essa história, fazendo o tempo de crescer. Santa Inês faz 56, tem muito pra comemorar. A cidade cresce, avança e não para de sonhar. Santa Inês faz 56, são 56, 56 anos. Santa Inês. Faz 56.